Já pode se preparar prato. E você não é esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho. Quando eu rimava, eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é de meu E Isso aqui não é descoberquite. É isso aqui não é porra nenhuma. Aqui eu vim do rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, porque não desafiou, mano. Quando tem uma oportunidade. Que cê é zoado mesmo. Vejo que agora faltou humildade. tenho me desafiando. Verso que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu meu tempo vendo lá os seus versos. Não tô...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 Já tem medo, é assim que é do dia, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua caixaça, então não tem problema Me cuida nos agudos, eu já revolto na viena sem drama, mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, cê toma um chote na bunda, cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Ai, é boa, sei lá o normais, Usando as cordas vocais cê só fala sobre genitais esquece que o rolo pro faro. esquece que o vaga é namoro quem é cria de favela sabe nós se garante, só que desenrolo ah! se garante, só que desenrolo mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai tirar pra se bronze dor você prata meu mano você sai com ouro hoje o Neil vai sair tão como se fosse uma fatia de bolo uma fatia de bolo e você vai cair do tatame já que você veio lá asiático mano você cortado igual a origami. você sabe cortado e eu vou virar uma... Tia de bolo, mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo um no seu versado Eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem fracassado. falou de origami Agora versado, eu sou tipo origami Porque todo trabalho que eu faço é dobrado Você do tá jogado, eu não vou sensar Essa rima foi louca, mas hoje eu te dobro Hoje eu te cobro. guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber meu mano que agora na rima Eu me aprofundo, mas o guarda-roupa não leva Pra nada, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, eu dava moral para o cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca No rap, no fone, só toca Rashid Só toca Rashid, se é que é ser um fracassado Já que o beat Chabid falou de cabide, seu corpo fica pinturado É então, o você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí é. E aquela geral mas é facinho ser roncar quando tá no microfone, falar da marca que nós usa, do que nós consome. Mas você tá de Nike, então seja sujeito homem. Quem fez o seu boné foi menorzinho sentindo fome. Uou! Por isso uma fita eu tenho aqui para dizer, eu tô usando o Nike menor. Eu represento você que com a minha rima te inspira e você vai ter o que comer. Uou! Porque você faz...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 Eu tô chovendo, jogando palavra ao vento Falar que encher não é encher Eu tô na praça Cê tá enchendo a sua mesa mesmo de falácia Não é de falácia, é parada Você até rimou bem, mais aqui Cê deu uma raminhada Cê falou fita errada Até deu uma travada Se o rap não te alimenta, eu não posso fazer nada Me alimenta quem? Aê parceiro, você sabe que nós vai além. O rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga. Eu quero dinheiro fruta. Folhinha não enche barriga. Eu tô! Folhinha não enche barriga, mas eu já vou mano. E essa é minha escolha. Sabe qual a igualdade do dinheiro e da folhinha? Que os dois faz gratidão e os dois vem da mesma folha. Uou! Que na batida você que suspira Toma cuidado, a que respira E se ela respira, ela não é a mira oh! Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no BS prova, você falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Você tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora, abalando E